Seja bem-vindo ao terceiro episódio da série as 10 competências do propagandista do futuro. Lá no primeiro episódio, você ouviu falando sobre resolução de problemas complexos e pensamento crítico. No segundo episódio, eu trouxe para você mais duas competências e correlacionei elas com a rotina do propagandista, que foram a criatividade e a gestão de pessoas. E hoje, nós vamos falar sobre mais duas, que é a coordenação com os outros, e inteligência emocional. Eu sou Celso Dias e este é o canal Vida de Propagandista. Eu preciso agradecer a você e a quem tem participado, tem assistido aos vídeos, pelos retornos, pelos feedbacks e até mesmo em forma de visualização. Nossos vídeos estão batendo recordes em visualização, segundo o YouTube, nesse período do canal ali, né, o período inicial dos vídeos então isso é gratificante para nós que já somos o maior canal do país sobre a profissão e aí bater recordes ou seja superar as nossas próprias conquistas isso é muito gratificante e isso se deve a quem já é inscrito então se você não é inscrito ainda fica o meu convite para você participar de tudo isso são conteúdos riquíssimos e 100% gratuito quer ser propagandista quer se destacar quer ser contratado Ou já é propagandista e quer se desenvolver mais ainda o seu lugar é aqui porque aqui você tem acesso a conteúdos de alto valor e 100% gratuito. Você pode baixar também vários dos nossos materiais gratuitos. Eu acho que só por isso eu, nós já merecemos aí o seu like e a sua inscrição se você ainda não é inscrito. Mas eu quero também te lembrar para acionar o sininho e não perder nenhuma novidade, combinado? Então vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre mais duas competências. Primeiro, eu vou falar com você sobre coordenação com os outros. Para falar sobre essa competência eu vou relacionar algo que ficou mais em desuso justamente porque essa competência trouxe mais clareza e se atualizou as necessidades do mercado. Antigamente a gente falava muito sobre relacionamento interpessoal e aí, a coordenação com os outros ela veio substituir esse termo. Por quê? Antigamente era suficiente se relacionar com as pessoas, ter um bom relacionamento com seus colegas de trabalho, é seus clientes internos, clientes externos, fornecedores, concorrentes, tá ok, tá legal, olha, tem um bom relacionamento, uma boa convivência, tá de bom tamanho. Isso não é mais suficiente. Isso é o mínimo que se exige no mercado hoje. A coordenação com os outros vai muito além. E o que, que isso significa? Significa que é você saber utilizar esses recursos, que é o relacionamento com as pessoas, que é o conhecimento do outro, e conectar esses recursos às necessidades que de ambas as partes ou seja como que nós podemos nos unir para elevar os nossos resultados para gerar ainda mais valor para entregar coisas novas para o mercado para o meu cliente então é aprender aí muito mais do que se relacionar bem com seus colegas de trabalho é aprender a coordenar fazer coisas juntos é por exemplo na realidade do propagandista é você Chegar próximo do seu colega aí e marcar eventos juntos, construir, organizar eventos, é, organizar ações juntas, seja no PDV, no campo, enfim, são várias as possibilidades, mas aprender que vocês podem sim, devem construir coisas juntas, quem sabe até com outras marcas, com outras empresas, de outros segmentos, por que não? Então é aprender a ampliar a visão de mercado e aprender que nós podemos nos correlacionar para gerar resultados que são benéficos para todas as partes. Isso é coordenar com os outros com inteligência. E a outra competência é a inteligência emocional, que é a bola da vez, né? Está todo mundo falando sobre isso aí e não é por menos. Você pode ter ali um coeficiente intelectual abaixo da média até, mas se você tiver um padrão de, de inteligência emocional bem desenvolvido, você vai se destacar. E por quê? Porque isso vale muito mais do que conhecimento. Saber lidar com as próprias emoções, se conhecer a ponto de saber que determinadas coisas podem te tirar do eixo e como que você é, se posiciona melhor para ficar dentro de contextos em que a sua inteligência emocional é fortalecida, sua autoconfiança, etc., do que se colocar em situações que podem se te balançar emocionalmente e te desestabilizar completamente. Eu posso dizer para você que essa é a principal razão a número um dos candidatos perderem as oportunidades em processos eletivos Currículos excelentes, experiências maravilhosas, é conhecimento, cursos, mas na hora da pressão o cara não segura a bronca. E ali a emoção dele vai para o ralo e isso é importante na indústria farmacêutica que você lida com médicos, você lida com situações complexas. Né? Imagina visitar um consultório médico onde ali tem pessoas, pacientes debilitados, né? mães, pais com os filhos ali em situações graves de saúde. Então a sensibilidade para entender, para controlar as emoções. Eu não gosto do termo controlado, mas vamos usar ele aqui por enquanto. Para controlar as emoções. Para se controlar, para entender que o médico tem os dias deles também. Tem dia que ele está bem, tem dia que não está, tem dia que tem uma cirurgia marcada. E aí, como é que eu entro? Como é que eu saio? Então, ter essa capacidade de gerir as suas emoções é fundamental para ter sucesso, especialmente a longo prazo, como propagandista. E isso aí dá para fazer uma série só sobre isso. Então, eu quero aqui introduzir esse assunto. Dizer para você da importância, contextualizar com a realidade do propagandista, e é claro que não dá para a gente aprofundar. Agora eu posso dizer que se você quiser ir além, você pode sim fazer mais, você pode baixar nosso e-book, o Guia Definitivo de Como Ser Propagandista, é o e-book mais baixado do país. Foi, está sendo para muitas pessoas o início da carreira como propagandista, para alguns propagandistas até o início da evolução, do desenvolvimento da profissão. É, para alcançar cargos maiores, quem sabe até mesmo a liderança. Então a gente tem sempre recebido feedbacks maravilhosos e eu quero te convidar a baixar esse ebook book também. Beleza? Então tá bom, a gente se vê no próximo episódio. Sucesso para você!